é provavelmente um tema bem polémico, pelo menos para algumas pessoas aqui no, no mercado financeiro, que continuamente, mês após mês, estão a apresentar as três ações para comprar em janeiro, as cinco ações para comprar em junho, as quatro ações para comprar em outubro, enfim, seja que mês for, estão continuamente a dizer as três, quatro, cinco ações, seja o que for, para comprar naquele mês. E para mim... Para mim, pessoalmente, isto não faz absolutamente sentido nenhum. Porque se estamos aqui a defender um investimento no longo prazo, estamos aqui a defender o estudar as empresas profundamente para conhecer o modelo de negócio, perceber quais são as suas perspectivas futuras, perceber o que é que a administração fez com as, o teu dinheiro ok, e, e que resultou em, em boa remuneração ou não ao longo tempo, se são bons alocadores de capital ou não e se são amigas do acionista ou não. Estamos aqui para investir a muito longo prazo, a prosperar juntamente com o negócio, para mim não faz sentido absolutamente nenhum estarmos aqui à procura das 3, 4, 5 ações por mês. Agora, claro que isto gera muitos likes, isto gera certamente uh, algum, alguma curiosidade junto das pessoas que estão a fazer a sua pesquisa no YouTube. Aliás, se tu fazes o YouTube e procuras uh, muitas vezes, quer seja em inglês, quer seja em português, uh, stocks to buy ou uh, ações a comprar, provavelmente vão-te aparecer muitos, uma listagem enorme de, de pessoas que estão a, a partilhar as ações que vão comprar no próximo mês. Para mim, isto não faz sentido rigorosamente nenhum, eu ficaria pessoalmente muito mais interessado em saber por exemplo, se alguém me apresentar quais são as três ações a deter para sempre e justificarem, ok? É importante que justifiquem o porquê de deter essas três ações para sempre. Por exemplo, uh, para mim seria plausível uh, perceber que okay, uh, a Google faz sentido num portfólio praticamente para sempre, não digo que seja exatamente daqui a, até daqui a 100 anos, mas pelo menos para já, com as perspectivas atuais, a Google faz sentido ter num portfólio da maioria dos investidores porque opera num duopólio em termos de publicidade online, é praticamente um monopólio em termos de pesquisas online, tem uma série de serviços que toda a gente usa à volta do globo para depois a Google poder monetizar esses serviços a partir dos anúncios que faz, porque pequenos, médios e grandes empresários, como uh, aqui eu, <risos> temos que uh, publicitar, temos que fazer as nossas publicidades e por isso a Google vai dirigir essas publicidades a partir destes serviços gratuitos, e tudo isto ajuda a perceber a tese de investimento na Google a muito longo prazo. Agora, sinceramente, não me vais ver a mim a dizer que a Google é para comprar neste mês, ou no próximo mês, ou daqui a dois meses, é para comprar quando as oportunidades surgirem. Até porque, repara uma coisa, as ações são extremamente voláteis no curto prazo e por é que eu haveria de aqui, sei lá, em agosto de 2021... Uh, chegar aqui ao fim e dizer as, as, as três ações que eu vou comprar em setembro de 2021 e depois uh, dizer Amazon, ok, e de repente as ações ao longo de setembro até caíram 9%, nada de especial, e depois subiram nos meses seguintes 15% e depois não foram a lado nenhum desde que eu disse que ia comprá-las em setembro até... até praticamente, julho de 2022, na verdade, até caíram, ou seja, andaram aqui a lateralizar praticamente durante um, um, um trimestre e por isso para quê eu dizer que vou comprar Uh, as ações ali naquele mês, uh, porque é melhor ação para comprar naquele mês. Não faz sentido nenhum e, uh, e quem diz Amazon poderia pegar noutros exemplos, sei lá, tem aqui da Alphabet também, uh, por exemplo, se eu vier aqui, puser, repara, se eu dissesse também em setembro, uh, queria, uh, seria uma das três que iria comprar Parabéns, ela lateralizou totalmente no, no, nos trimestres seguintes, ok? Não, não foi a lado nenhum, por isso para mim não faz rigorosamente sentido nenhum, faz muito mais sentido... Focar quando é que aparecem as oportunidades e não tem a ver só com o facto da, do preço das ações cair, mas sim com a sua valorização, ok? Lembra-te sempre disso. Uh, é o valor que interessa e não o preço da ação. Aliás, já falei disso aqui, ok? E, e por isso interessa muito mais estar a estudar as empresas e não a apresentar as três melhores ações para comprar, ok? Agora, claro, isso sei certamente gerará muitos likes, pareceria parceria, certamente muito inteligente e faria de mim um guru, mas não estou para isso, ok? Mas diz-me aí, diz-me aí nos comentários também se realmente para ti é, é interessante estar à procura das três ações a comprar num dado mês, mesmo sabendo okay? mesmo sabendo que existem mais de 100 mil empresas cotadas em bolsa. Por isso, diz-me aí, está lá? Diz-me aí no, nos comentários se eu estou com uma visão... Uh, diferente da tua, se realmente tu és uma pessoa que procura ativamente as três melhores ações para comprar num dado mês, ou se não, ou se está daqui simplesmente focado em bons negócios ou, ainda melhor, em excelentes oportunidades de investimento num dado mês. Um forte abraço lucrativo. Tchau, tchau.